Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rony e esse aqui é o canal Topia Rocha, passando para contar mais uma história. Mas antes, se inscreve no nosso canal, se gostar do vídeo deixa aquele comentário, aquela curtida e compartilha com os amigos. Bom, a história de hoje é sobre um cantor que nasceu lá em Cansação Bahia, que está fazendo o maior sucesso em todo o Brasil. O nome dele é Cássio Buferinha, então roda esse Rony. vídeo aí! Topia Rocha. Hoje nós vamos contar a história de Acácio da Cruz Pereira, nasceu em Canção, no interior da Bahia, no dia 24 de outubro de 1983, mas ele ficou conhecido como Acácio, o Ferinha da Bahia. O Acácio descobriu sua afinidade e o gosto pela música ouvindo lindas canções. Com latas vazias, fazia seu primeiro instrumento, quando tinha entre 8 a 9 anos, começou a despertar o gosto pela música. Das árvores, os umbuzeiros do quintal da sua casa, era o seu palco, foi crescendo e os seus sonhos também. Mas a realidade de dar continuidade aos seus sonhos era muito difícil, pois, pela família humilde, precisava ajudar o seu pai nas tarefas da roça. Com o passar dos anos, aos 13 anos, começou a encarar outras atividades para comprar o seu primeiro instrumento musical. Tão sonhado teclado. Trabalhou dias e dias na roça, limpando, plantando e à espera da colheita, para conseguir o dinheiro para comprar aquele instrumento. Para sua decepção, quando conseguiu a quantia, com a ajuda do seu pai, ao começar a tocá-lo, percebeu que o instrumento era de brinquedo. Pensou em desistir no primeiro momento por tamanha tristeza, mas felizmente um primo, sabendo do ocorrido, prometeu de presente um teclado de verdade e que já começasse a aprender a tocar. Os anos foram passando e o sonho sempre persistindo. Sua primeira atuação na música foi com a irmã e outro primo. Foi onde montaram uma banda e começaram a tocar pelos bazinhos dos povoados de Cansansão. Já fora de casa, em outra banda, numa cidade vizinha, tocando e passando por algumas necessidades e até dormindo no chão, foi amadurecendo e contando com o um aprendizado, mas sempre próximo da família. Já passou pelas bandas desejos de mulher e em a chuva. Após essa fase, sentia necessidade de alcançar um voo mais alto. Foi então que, em 2001, maior de idade, com muita resistência do seu pai, conseguiu embarcar para São Paulo. Sem muitos contatos e sem conhecer os desafios da nova cidade, começou a fazer bicos aqui e outro ali, até que um amigo pediu para ensiná-lo a tocar teclado. Em troca, o amigo emprestaria o teclado para ele fazer os seus shows ao final de semana. E assim começou a fazer shows por São Paulo. Um ano depois comprou seu primeiro teclado profissional. Durante 7 a 8 anos, já chegou a tocar, entre 6 a 7 horas sem parar. Foi assim que surgiu o apelido de Ferinha. O seu primeiro DVD foi gravado na cidade de Canção. Can foi um período de muito aprendizado e de contatos na noite paulistana. Com as pessoas que apostavam no seu trabalho, na sua humildade, capacidade e vontade de levar alegria aos corações das pessoas. Um dos comunicadores que mais acreditavam no trabalho do artista era o apresentador Ratinho. Entre diversos sucessos, destacamos a canção Vilinha, que é uma composição do Acácio e chegou a ser regravada por diversas bandas, incluindo a Aviões do Porró. Tocando na zona sul paulistana, o Ferinha foi construindo uma carreira sólida. E seu nome soava com sinônimos de boas festas, principalmente nos redutos de baianos. Com sucesso, aflorando na terra da garoa, Acácio então fez o caminho de volta e passou a se apresentar nos festejos da região norte baiana como a atração principal. Grandes estruturas e um público a perder de vista. Era tudo o que o Ferinha precisava. O sucesso que estrondou na Bahia. Passou a tocar nas rádios e lotar as casas de shows Algumas delas com recorde de público Em São Paulo, chegou a gravar diversos DVDs Como no CTN Em Embu E entre outros O Acácio conquistou todos os estados nordestinos Passando a fazer turnê de ponta a ponta dessa região brasileira Além do Nordeste o Rio de Janeiro também foi a cidade que o abraçou. Em sua discografia, são mais de 6 DVDs lançados e mais de 20 CDs gravados, entre promocionais e oficiais. Devido ao grande sucesso, ele foi convidado ao palco do programa Sábado Total da Rede TV, apresentado por Gilberto Barros. Senhoras e senhores, Disco de Platina! Onde emocionado recebeu o Disco de Platina, pela vendagem superior a 50 mil cópias de CDs. Em 2016, o Acácio foi convidado para ser candidato a vice-prefeito da cidade de Cansanção pelo PP, mas infelizmente não foi eleito. Em 2017, lançou o clipe da música Foi Amor. Em 2018, lançou CD volume 8, CD promocional. Em 2019, lançou In Concert, um clipe novo ao lado de René Bahia, com a canção Amor ou Paixão. Em homenagem aos nordestinos que residem em São Paulo, ele fez uma canção especial. São Paulo, estou chegando. Em 2021, lançou o clipe da música A Distância. O seu sucesso atravessou divisas e a Cássio hoje pode facilmente trocar seu slogan para o Ferinha do Brasil. A sua identidade é o forró, mas atualmente se resume a uma mistura de tudo o que experimentou. E essa foi a história de Cássio, o Ferinha.